Muito bem, mais uma entrevista aqui do Arte Fora do Museu. Hoje eu tenho o Tchê Ruggi aqui falando comigo. Deixa eu já chamá-lo aqui para a gente trocar uma ideia, para ele falar um pouco do trabalho dele artístico e também do trabalho dele empreendedor aí na galeria A7. E aí, Tchê, beleza, mano? Beleza. Salve. Como é que tá aí como... na, na, na pandemia e, no, e nos trabalhos de galeria nesse, nesse meio tempo? é tá Estamos tá, tão, tão sempre em é, movimento né acho que o mais importante é isso né a gente está sempre se movimentando aí a pandemia deu uma teve algum momento ali que a gente ficou meio é, se, se preservou assim né de questão de questão de ah tem um prazo para isso prazo aquilo falo, não, agora vamos dar um tempo respira pisa um pouco no, no freio né, é, desacelera um pouco aí e eu acho que isso aí foi foi bacana também porque a gente fica num ciclo tão forte aí tão é, de turbilhão de coisas aí sempre correndo para a gente conseguir fazer o que a gente precisa aí né em termos de produção artística né, e é, novas novas pesquisas também Além do, do, do, do auxílio e de desenvolvimento com a galeria ali, né? Então, foi, foi um momento que eu tive, uma, eu tive uma exposição no meio da, da, da pandemia, né? Então, eu estava em plena produção, assim, e eu tinha algumas, eu tinha algumas semanas para entregar todo o meu material, que tinha mais de tinha umas 20 obras, né? E então eu já estava correndo, aquela coisa meio desesperada já. E aí, quando eles deram o um lockdown, né? Aí eu falei: bom, vou pisar um pouco no freio, respirar um pouco, né? Então, teve vários momentos aí bons, né? Foi muito ruim mesmo, porque teve situação muito delicada com vários, várias pessoas e vários amigos também, né? Mas ao mesmo tempo a gente foi se. Esse adaptando aí, né, ao novo, ao novo normal aí, né, novo normal, né? Mas já valeu aí o ter aceito o convite para a gente trocar essa ideia, cara. É uma horinha de conversa aqui para a gente falar um pouco do seu trampo, né, e um pouco também da, do trabalho da galeria. Que, cara, não, não é pouca coisa ter uma galeria de arte hoje em dia, né. É, imagino que a gente vai falar um pouco sobre isso das dificuldades que é manter uma galeria, de, é. de como foi, é, So sobreviver aí durante a pandemia, né, porque a galeria, ela depende bastante de um, de um espaço físico de visitação, e vocês estão num espaço super privilegiado, né, em frente ao, ao Beco Sim. do Batman, né, que é super visitado, enfim, a gente foi, foi, vai falar um pouco de tudo isso, mas a pergunta inicial era justamente essa, como é que você passou aí, cara, se foi tudo bem, tipo, mentalmente, e se você Sim. acabou também aproveitando, a gente tem falado com bastante artista, e, cara, uma, muita gente pega esse tempo, da, pegou esse tempo de quarentena para pesquisar novos, novos formatos, né? Eu até queria saber se você também entrou nessa, assim, se você acabou pegando esse, um pouco desse, desse tempo que você teve, pra, se é que você teve também tanto tempo, né? estou pressupondo aqui, mas se você conseguiu também é, aproveitar o tempo para aprimorar alguma coisa ou testar coisas novas. É, do seu trabalho sim é, foi, foi um momento ainda tá sendo né que a gente ainda não, não saiu da pandemia mas é bem, bem tenebroso assim né cara porque muita coisa aconteceu nesse nesse, nesse tempo todo né e, e, e eu tive uma, uma exposição no meio da, da pandemia então foi aquela coisa que eu estava já me preparando para apresentar uma pesquisa nova que eu estava desenvolvendo, que eu estou desenvolvendo, né? que é a Paisagens Digitais, que foi essa exposição, a última que eu, que eu, que eu produzi, né? que eu apresentei em novembro de 2020. Né? Então, eu já vinha pesquisando essa, essa, essa ideia, esse assunto aí, e a e aí no meio da no meio da no meio da no meio da produção no meio não né no final da produção estourou a pandemia e e foi o tempo também que eu tive para dar uma para dar uma resfriada no, no nos motores ali né segurar um pouco as emoções porque eu estava muito é, afobado de, de querer apresentar as coisas né de um jeito bacana e tal então foi um momento que deu que deram lockdown né e, e aí eu consegui é, pisar um pouquinho no freio aí e na verdade eu fui eu aproveitei esse tempo para descansar mesmo né eu fui é, peguei assim fui para o interior eu fui para para o litoral fui Fui me, como, como se, fui, fui me alimentar de novas referências visuais aí, né? Eu sou, as minhas referências eu conecto muito com a minha vivência, as coisas que eu vivo e tal, e aonde eu, eu ando, né? E aí, então eu peguei esse momento para desconectar um pouco, assim, e, e me alimentar com outras, com outras referências, né? legal, eu, eu acho muito bonito o seu trabalho, cara, que ele é um, é, quando a gente pensa em street art, assim, normalmente a, sei lá, o público comum ele vai, ele, ele vai associar normalmente com figuras, né, ou com letras, assim o seu trabalho, ele tem um quê de abstrato, ele tem, você trabalha bastante com, com figuras geométricas eu queria que você falasse de onde que vem essa influência da, da geometria da, de você, de você colocar esse, esse tipo de desenho nas ruas, né, porque eu acho que dá um... Não, não, não que o desenho o, o figurativo também não faça isso mas quando você coloca figuras geométricas numa cidade que é basicamente desenhada de figuras geométricas ele dá uma ele dá uma uma cisão ali de, de ideias que eu acho muito interessante assim eu queria se que você comentasse um pouco de onde que surgiu assim esse esse estilo assim. eu queria que você falasse um pouco de onde que vem essa influência sua aí de, de figuras geométricas né porque eu, eu acho que tem essa questão como eu tinha te falado, eu acho muito interessante é, como a arte ela dialoga com a cidade, e o seu trabalho por tratar de formas geométricas em uma cidade como São Paulo, que é prédio, são linhas, muitas linhas retas, né? Ele dá uma dá um choque ali de, de imagens que eu acho bem interessante. Então, eu queria que você falasse um pouco como que você acabou desenvolvendo esse estilo seu. Então, legal. É, assim, para mim, a minha, a minha estética, né? ela reflete muito do ambiente onde eu vivo. né? Então, eu eu vivo em São Paulo, mas nem sempre eu vivi em São Paulo. Né? Mas, é, para mim, o horizonte, ele é uma referência é, direta assim, para o meu trabalho. Mas a minha infância, eu fui criado por um geólogo. Né? Então, a minha, toda a minha infância, eu fui para Minas, de... de minas desativadas né eu morei em Belo Horizonte né quando eu tinha um ano e meio até uns 10 anos então essa parte toda era tinha um tinha alguma algum feriado assim e aí eu meus irmãos minha mãe meu padrasto a gente ia para as minas observar as, as rochas observar as pedras então, o meu, meu cenário na infância era sempre recheado por muitos cristais, muitas pedras, muitos né? e, e também é, com isso eu acabei, eu acabei me direcionando para os cuidados da natureza. Assim, né? Eu acabei entendendo que tudo que estava na minha casa era da natureza. Né? Então, tinha o móvel de madeira, tinha o, os pratos que eram de cerâmica, de barro, e eu acabei. E aí, tinha umas pedras que eram itens de, de decoração do meu, do meu padrasto, só que, na verdade, eram da natureza, né? Então, tem toda uma característica ali, toda um, todo um, uma história, assim, né? Então, eu vim, eu vim seguindo, né, respeitando o, o, o tempo né, das coisas, e em 2005 eu vim para São Paulo. Né, antes eu morei em Belo Horizonte e depois eu fui para o Litoral Paulista que eu também é, tinha em contato com o mar, né? Sempre em contato com a natureza, entendendo as, as possibilidades ali, né? Visuais que isso poderia me trazer, né? E aí em São Paulo mergulhado no, no, no monte de geometrias e em contato também com a pichação e tudo, né? a geometria foi cada vez mais se, se, se é, solidificando aí, se cristalizando e aí eu acabo usando isso como uma memória afetiva assim mesmo de, de, de infância né conectando é, o agora com a, a minha origem né como algo é, genuíno né então eu uso a geometria para falar de, de vários várias sensações né nem sempre de imagens realistas, né? Como as, as, as figuras, os personagens do, do grafite, né? O grafite é muito personagem. Né? E o meu trabalho ele já vai para uma outra uma outra linha mais geométrico, né? Algo que exige que as pessoas uh, fiquem um pouco mais tempo na frente da, da, da imagem para poder trazer é, para poder tirar alguma mensagem dali, né? Porque o, o a figura já está ali né a imagem tem um personagem você já vai ver é um personagem ali e tal tem muito contraste com a cidade mas quando você faz uma imagem que se funde com a com a cidade né com as estruturas da cidade então você, você acaba perdendo uma referência né então exige mais atenção exige talvez até um certo silêncio ali né você tem que estar tá, é, concentrado para olhar aquilo né então é um pouco disso assim que eu falo também né das pessoas pisarem um pouco no, no, no freio da, da correria do dia a dia e sentir aquilo né sentir mais é, ter mais ou menos da presença assim né eu acho que eu, eu, eu acho que a arte em geral tem um pouco esse esse papel né de você dar um respiro principalmente a arte urbana né cara que é, numa cidade como São Paulo uma cidade meio bruta e, e barulho e poluição e aí quando você vê uma obra de arte né um grafite que seja uma escultura né um, um, não importando o que que seja na verdade é um respiro que você tem né eu acho interessante você falar isso daí, porque o, o a, a arte que você faz não é uma arte que você olhou e falou assim ah é uma figura tal memorizei e, e vou andando né acho que é uma arte de meio que de imersão né, de você olhar e, e, e te levar para algum outro lugar, né? É quase meditativo ali o, é. o que o seu trabalho traz, né? É, o um lance de tipo fazer com que a pessoa é, mergulhe também nesse, nesse nesse ambiente, né? E, e, e busque, ela mesmo busque a, a, a referência dela, né? Porque o espectador, ele está sempre olhando coisas que se relacionam com ele, né? Que tem a ver com a pessoa, né? Então, quando vem uma, uma arte abstrata, é, a pessoa está tá, para isso, né? ela tem que estar tá aberta para encontrar esse, esse enigma, aí, esse certo enigma. Né? É, eu Imagino que, daqui a pouco eu vou, vou te perguntar, mas imagino que você deve ter várias é, respostas do público que deve ser bem interessante assim, do, do seu trabalho, mas logo mais a gente chega nessa pergunta, segurar para o final. É, agora, uma, uma parte técnica que eu queria... É, perguntar para você, cara, é que é isso, né? Normalmente a gente vê tem, tem várias técnicas do grafite, né? O cara pode usar o stencil para ter um detalhe melhor ali, tipo reproduzir fotos. É, galera que tá trabalhando com pena, daí tem vários. Ou você trabalha com grid, ou você trabalha com uma projeção. O seu trabalho por ser coisas tão geométricas, assim, você acaba usando madeiras. O que que você usa para deixar tão retinho? as coisas que você vai ser é eu posso eu posso usar tanto uma o próprio rolinho né o rolo de pintura ele é recortado né então dependendo do movimento que você faz você já faz a reta perfeita assim né e mas eu posso eu uso uma, uma espécie de régua né é como se fosse uma uma madeirinha chata plana e aí eu uso ela como uma régua ou a fita crepe, né? A fita crepe também é uma, uma opção. Então, acaba, acaba indo para o um, lance do... Eu acho que tem muito a ver com o assim. Eu acho que tem a ver com o stencil, essa técnica, né? Porque eu estou isolando, né? Estou deixando o um negativo aparente, né? Que é o negativo da imagem que vai para a parede, né? Então, eu acho que ela tem uma relação com a, com stencil, assim. Eu ia até te perguntar se você não fez desenho técnico-mecânico, coisa desse tipo, porque é, tem, tem a ver né, com essas, a precisão da linha, né, esse tipo de, de trabalho. Mas, acabou que você, você, fez, você fez Belas Artes, né? Sim, formado em Belas, nas Belas Artes, em São Paulo, em 2009. Eu ia até te perguntar isso daí, cara, como, é que, é o, como que o trabalho hum. acadêmico ajudou na... na... No, no seu trabalho, é, é, na vida real, aí, né? fora, da, fora da academia, é, como que, é, nessa época, você já grafitava, já, ou, é, ou foi uma coisa que surgiu antes, depois? Então, eu já tinha um contato, eu tive contato com o grafite no nos anos 2000, 99, 2000, lá no litoral, e, e aí, quando eu... Em 2000, aí eu comecei a fazer coisas lá e vi que as pessoas olhavam muito o que eu fazia na rua e vi que eu tinha que dar uma atenção maior para isso. E aí eu preferi é, dar um tempo de produzir na rua e comecei a estudar, comecei a pesquisar livros que estavam é, no, meu, no meu alcance ali. né No caso, eu fui na biblioteca da, de casa mesmo, onde o meu, meu padrasto tinha alguns livros, e aí eu acabei pesquisando coisas lá, encontrei um livro do Picasso também, e, e aí fui me fui me jogando, assim, né? É, mas o... Desculpa, foi de pouca pergunta. É, repete para mim. Não, eu ia te perguntar como que a, a, o, a sua sua fase de estudo na, na Belas Artes influenciou o seu claro. trabalho. É, você Sim. falou que foi antes, antes você já desenhava até, mas... Então, isso. O que você levou da, da Belas Artes para o seu trabalho, tanto de rua quanto de, de telas? Né? Então, na realidade, meu, eu fiquei bem frustrado assim, com a faculdade, porque é, muita coisa que eu, que eu apresentava e tal... Um, professores não se identificavam, e se eu falasse de grafite ou street art, não era bem-vindo, eu tinha que mudar o nome para poder falar disso, é, foi bem complicado, mas ao mesmo tempo, em 2005, quando eu vim para São Paulo, é, eu entrei em contato, com, acabei conhecendo amigos do grafite, o Slicks, o Enivo, o Jerry Batista, o Mauro, é, uma turma incrível assim, artistas feras aí, que o Enivo até hoje tá na parceria comigo, ele que é um dos sócios da sétima comigo, e e ao mesmo tempo é, eu tava fazendo a faculdade, então eu tava tendo a vivência na faculdade e eu tava tendo a vivência na rua, né, só que eu via... Que eu, que eu aproveitava muito mais a rua do que a faculdade, porque a faculdade estava sempre me cortando, sempre me tesourando, não, não me deixava livre para poder pesquisar as coisas. E na rua, eu estava muito livre, né? porque eu estava com pessoas que estavam me apoiando, falou não, faz, faz, faz. Então, para mim, o desenvolvimento maior mesmo foi na rua. A faculdade pode, ela pode ter me ajudado a apresentar, a me mostrar alguns artistas contemporâneos interessantes, assim, ou formas de estudar, formas de pesquisa. Mas o meu desenvolvimento assim, de arte é, foi muito pelo, pelo cotidiano da rua ali e no fazer, esse lance de estar sempre fazendo, estar sempre fazendo, estar sempre fazendo. Então, eu tive um pouco de, de dificuldade. assim, A faculdade não foi... Uma coisa que eu, sabe, parecia que tinha uma outra intenção, parecia não, tem, de fato, uma outra intenção aí, que não é transformar profissionais, eles querem que você pague. né Então, se você está pagando, tá bem. Se você não tá pagando, aí eles dão um jeito de, de colocar multa em você. Para mim, não foi grandes coisa, tentei fazer projetos com eles relacionados ao grafite para... É transformar é, locais ali da região com arte, com, a, com grafite e tal, chamar artistas, eles sempre cortavam, não gostavam e tal, então foi, foi meio que assim, foi até interessante porque na época que eu estava me formando, por sinal, um dos artistas, um dos alunos era o Pichu Bomb, que é um pichador, e eles fizeram uma ação na Belas Artes que eles picharam a Belas Artes inteira, né? que depois até foi uma, uma outra ação que eles picharam a, a do vazio que uhum. teve também que até apareceu em filme e tal então eles não eles não gostavam do street art não queriam falar sobre e era, eles estavam sempre querendo apagar o street art que é hoje é o que tá mais em voga no, no, no, no contemporâneo é, é, é, o, é o, o grafite é a pichação é o street art então é isso, eu, ia, eu, eu, eu, ia te, eu ia te perguntar se você já recebeu algum dos seus ex-professores na galeria. Já, já. Eu recebi, eu recebi um professor de, de história da arte. Que é... agora eu esqueci o nome dele. Não, eu recebi um professor de, de, de gravura também. Mas todos eram professores de mente aberta, assim, que eu via que eles é. estavam... Buscando... É isso que eu ia perguntar, às vezes a instituição, não, é, os professores é. não representam tanto a instituição, né? Exatamente. Também, exatamente. Eu, eu, você falou que foi o começo dos começo do anos 2000, né? Mas 2003, é isso que você falou? 2005? O 2005, faculdade é, a partir né? de 2005. É, enfim, eu, eu não, não sei dizer, porque eu também não, não estou na, na faculdade nesse momento, assim, mas eu imagino que essas, essa visão, se não foi quebrada ainda, Deve ser quebrado em breve, né? Porque acho que a, se a gente for analisar de 15 a 16 anos para trás, assim, o como que o grafite meio que tomou o mainstream, assim, é, é incrível, né, cara? Então, imagino eu que is, exista até uma aceitação, existe até um pedido maior dos alunos para ter isso, né? Não sei como que era na sua época, se você era uma voz dissonante ali entre os alunos, mas é. Eu lembro que de grafite que fazia, era. era eu. Tinha o Cena 7 também, de, de São Bernardo. E tinha o Filur também, que também fazia belas artes. E tinha um... Meu, eu acho que não era muito mais, não. E tinha tinha uma turma do grafite que era do design, que eu acho que conversava mais, assim, que era letras, né era letreiros e tal. Mas a galera das artes plásticas, do, da arte, assim, a galera não, não recebia muito bem. Não, não queria falar sobre, é, mas enfim, foram, a turma que seguiu no grafite, é a turma que hoje está produzindo, que está pintando, que está fazendo exposição em museu, está fazendo não sei o que, agora os outros alunos que não, não se identificavam com o grafite, então viraram monitor de museu, o outro foi para publicidade, o outro foi para, então não teve muito, sabe, a galera não se identificou e não se desenvolveu, teve o PJ também que grande grande pintor hoje já ganhou uma série de prêmios também teve o Dan Mab também que é o neto do Manabu Mab ele, ele é pintor de tela mas ele a gente acabou é, convivendo junto e ele acabou indo para o grafite também então eu vejo que quem quem teve algum êxito assim foi a turma que foi mais para a linha do, do grafite do que para a arte contemporânea né então dá para entender assim né mas já pegando eu pegando pegando o gancho das, das, das belas artes aí o seu trabalho também me lembra muito do, do trabalho de, do, do futurismo né essas coisas de muito de, de, de forma geométrica também eu queria que você falasse um pouco das suas influências você acabou de falar você falou que você teve uma influência do Picasso né é, de livros aí da sua casa sua biblioteca aí pessoal mas eu queria que você falasse um pouco quem te influenciou tanto, enfim, das, das belas artes e quem te influenciou nas ruas também. Então, o, o, o, foi interessante o Picasso, porque eu, eu vi um trabalho, o primeiro trabalho que me chamou a atenção foi da, da pesquisa dele com as máscaras africanas, né? E aí, a partir disso, ele começou a fazer os rostos né, com mais retas, e assim... E aí eu entendi também que ele estava indo em busca das origens dele ali, né? das raízes como, como ser humano ali, né? dizendo assim, como a África como o centro, né? o, o, o desenvolvimento assim, da, da humanidade né? e a raiz da, do homem, assim, a raiz do, do, do próprio ser. Né? E eu acho que acabou indo para um, um lugar assim, e aí eu continuei as pesquisas, aí vi, vi que depois ele foi para o cubismo, e aí comecei a me identificar muito com isso, aí vi que tudo, tudo me direcionava para isso também, para a pra geometria, para as formas, né? e eu tinha cristais também em casa, que convive, convivi com cristal, uma pedra de cristal durante 20 anos, todo dia eu olhava para aquela pedra lá, deixava ela no sol, ficava cuidando dela, e ela era grande, assim, era desse tamanho, assim, mais ou menos. Então, eu ficava contemplando mesmo a pedra, assim, e vi que meu, meus trabalhos começaram a ir tipo, muito direcionados a isso, assim. E, e na rua, é, o artista que eu me identificava bastante era o Ciro. O Ciro Chu, Chuma. É, gosto muito do trampo dele. E via que ele tinha uma coisa meio... É, um traço meio primitivo, assim, como se fossem dinossauros, algumas coisas assim, é, que não tem nada a ver com, com, com geometria, assim, não tem nada a ver com o com meu trabalho, mas ao mesmo, esteticamente, né, mas ao mesmo tempo tem a ver que essa questão da, do primitivo, né, do primitivo de cada um. Assim. Então, eu fui buscando essa, essa questão do primitivo de cada um e a geometria veio chegando nesse nesse lugar de, de construção assim né é, na realidade eu teve teve um, um dia que eu fui para Paranapiacaba com um amigo também que morava que é o Vitor afirma o Funto e a gente foi para fazer um grafite lá em Paranapiacaba levamos tinta e tudo e era uma casa muito antiga abandonada e toda caindo aos pedaços e a gente entrou nessa casa para fazer o grafite, só que quando a gente chegou lá, a casa estava pintada, tipo, com uma estética maravilhosa, incrível, só que de limo de, de abandono. Então, aquelas paredes amareladas, com o musgo crescendo e tal, eu falei, puta, olha que lugar incrível isso aqui. E aí, ao mesmo tempo, eu olho para a parede, eu vejo uma fresta do, da janela, o sol passando e projetando, um triângulo, uma, uma forma geométrica na parede, e aí eu falei, eu vou tirar foto disso. Quando eu fui tirar a foto, <coughs> todo o fundo ficou escuro e todo o centro do, do, do triângulo que o Sol estava projetando ficou claro, é, trazendo as cores, mostrando as cores, o limo, é, o amarelado o desgastado da parede e tal, e aí eu tive um insight, eu falei, putz, isso, é um, isso aqui é um momento, um momento de insight. Eu acabei pegando essa forma e, e, e me apropriei desse insight. Eu falei, beleza, então agora eu vou pegar essa forma e vou replicar ela várias vezes e construir as coisas como insights. Então, cada cada forma dessa representa um insight. Né? E aí eu fui colocando cor. Então, era, era um, um triângulo, aí eu ia colocando cor, tipo, do amarelo. Aí ia colocando o azul, vermelho, e cada cor dessa representava uma sensação ali do insight, isso aí também me deu possibilidades para eu ir criando esculturas, né? porque eu tinha as formas geométricas, eu ia colocando a forma, outra forma, outra forma, outra forma quando eu via, eu tinha construído um corpo né tinha construído uma estrutura e, e aquilo ali nada mais era do que eu né que era uma, uma junção de insights que me fez chegar até aquele aquela construção né então eu acabei usando a geometria e também como esse momento nessa casa aí que eu me apropriei desse desse site para construir novos novos insights né? e aí eu fui me, me, me apropriando da, da geometria e fui conectando com as minhas origens de, de, de infância né? e aí fui junto com o grafite também comecei a misturar tudo né com a estética com a estética geométrica da cidade e os white do grafite que eram que eram letras de grafite totalmente geométricas assim né? e aí eu fui fui costurando tudo assim tudo tudo acabou virando referência para mim né pegamos dois ganchos na do que você acabou de falar cara o primeiro deles era a respeito da luz né você você falou que você tinha um cristal tal e, e eu acho que tem muito do um, da luz que penetra né, em, em, em pedras e faz um fractal incrível de cores e o seu trabalho ele, ele dialoga com muitas cores é, vem daí desse, de, de, dessa da, da, da inserção do sol em pedras? De onde que vem essa referência de cores é, no seu trabalho? Então, as cores, eu fui... Nesse momento aí, as cores elas estavam bem tons terrosos, né? É, tons oxi, meio oxidados, assim então E aí, depois, as cores eu vim trazendo a partir do, do que eu vivia. Por exemplo, a série atual, Paisagens Digitais, eu acabei pegando a referência de momentos que eu estava em paisagens e eu via a infinidade de cores que tinha naquela paisagem e eu falei eu quero transmitir isso né é, não reproduzindo essa paisagem mas eu quero reproduzir essa sensação que eu tô tendo né então é o amarelo ali tal das folhas ou o amarelo e o branco do sol que tá estalando ou, ou Rio que tá passando lá embaixo com tons de verde, e azul. Então eu fui pegando essas tonalidades aí a partir do dessa, dessas minhas vivências mesmo, assim de é, de expedições, vamos dizer assim, né? Essas expedições. Normalmente quando eu viajo eu vou com uma câmera e vou registrando muita coisa. Eu faço fotos também, então eu gosto de fazer fotos. Então, eu vou meio que nessa com essa esse intuito, né? É, fazendo uma foto, mas pensando na pintura também, né? Como eu posso aproveitar essa imagem para ela virar uma pintura, né? Tipo, como que eu posso reproduzir essa paisagem sem que ela seja uma, uma paisagem, né? Mas que traga essa sensação que eu tô tendo aqui, né? Então, eu vou pegar todos esses elementos de cor e vou reproduzir para a tela para ver se eu consigo chegar ali próximo daquela da, da sensação que eu tô tendo aqui nesse exato momento então foi é muito muito disso assim dessa construção e aí nesse, nesse tempo eu fui vendo que as peças foram é, deixando de ficar 2D para ficar 3D com volume e, tal, e aí eu vi que tinha as variações, né? Quanto mais eu colocava variação de uma, to, de uma cor, quanto mais tonalidades de uma cor, mais volume e tinha, e mais ela se desprendia da, da tela, né? Para virar, virar algo 3D, assim, né? que nessa aqui atrás aqui. Né? Que essa, essa faz parte da série Enigma. Né? Que é uma série anterior até. É, aproveitando, era o segundo gancho que eu ia falar, mas já que você falou, vou, vou pegar o segundo gancho de lá e daqui também, né? Porque é, o que é muito interessante no seu trabalho também, aí eu até, você até vê coisas que são 2D, né? Mas tem muito do seu trabalho é. que tem uma... A, a, a, no meio tá 3D, né? Mas tem uma coisa é. chapada, no fundo, um 2D ali, né? Sim. E, mas tem muito do seu trabalho que, que assim, eu, você quase vê ele saindo da tela, realmente, de tão da textura que você coloca ali. Uhum. Você já chegou também a trabalhar com escultura? É... Ou é algo que você ainda não, não pensou em fazer? Já, que... já. Como, como que é essa experiência de... Porque é outro meio, realmente, né? Você tá... Uma coisa é você colocar numa tela, né? Uma, uma estrutura 2D. Outra coisa é você trabalhar com, com dimensões, textura, peso, esse tipo de coisa. Eu queria que você falasse como é, que é essa transição de uma, de uma forma de arte para outra. Então, eu acho que a escultura talvez seja uma coisa que eu trabalhe há mais tempo, assim, porque quando eu era criança, a minha onda era modificar o ambiente onde eu estava. Né? Então, eu gostava de transformar. Muitas vezes eu, eu ficava em casa, minha mãe saía, quando ela voltava eu tinha mudado o móvel de lugar, colocado uns móveis pesados pra caramba, eu, tinha, eu era pequeno. Eu movimentava os móveis, meu não sei, eu, era muita energia também, né? Mas eu tinha muito esse lance de, de, de modificar o ambiente, né? Eu pegava uma, uma mesinha que eu tinha de desenho e colocava a mesinha em cima da mesa de jantar e ficava desenhando em cima da mesa de jantar. Ou eu pegava e colocava uma escada em cima da mesa de jantar e fazia uma cabana em cima da mesa. Enfim, coisas de, de criança, mas eu sempre me sempre me conectar nesse entorno assim de olhar e observar o que tá acontecendo assim no entorno tal e tentar modificar alguma coisa acho que o grafite ele vem muito com essa com essa intenção assim e mas uh, ali na infância também eu como era uma criança muito agitada e tal minha mãe me colocou numa, numa experiência com, com argila é né, para eu, eu, eu mexer na argila para ver se baixava um pouco a, a velocidade ali e aí eu fiquei é, super é, íntimo ali com a, com a cerâmica, com a gila e comecei a fazer umas peças bem diferentes, assim, do, do, da turma lá, da galera. E já, eu já comecei a notar uma, uma dimensão na coisa, comecei a visualizar a peça de vários ângulos, via é que tinha uma estrutura, que tinha uma, uma fenda de um lado, não tinha uma fenda de outro, que era um pouco o que eu fazia com as pedras, né? Quando a gente ia para o interior lá, no, em Minas Gerais, e eu ficava largado no mato lá, eu ia fazer o quê? Eu ia encostar meu estômago no chão e ficar procurando pedra no, no barro. né Então, quando achava uma pedra legal, eu pegava a pedra, olhava e ficava observando ela, se ela tinha fenda, se ela tinha abertura, se ela tinha... né E guardava todas essas pedras. Então, acho que daí já era um, um, observa um observatório... Da dimensão, sabe? Da, da tridimensionalidade. Eu já ficava observando ela, via que a parte de baixo era, era de um jeito, a parte de cima era de outro jeito. Então, só fui. É, só fui experimentando mesmo, experienciando né, tudo isso. E aí eu fui. Em, dois, em 2005, quando eu vim para São Paulo, é, comecei a trampar numa uma firma de metalúrgica na verdade, era uma, eu fazia tudo lá, então era, fazia adesivação, era ligado à sinalização, então tinha placa, tinha placa de aço lá, tinha é, tubos, enfim, eu fazia de tudo um pouco nessa, nessa fábrica, e aí eu aprendi a soldar lá também, e, e aí nessas que eu aprendi a soldar, eu comecei a, a pegar os retalhos que tinha de, de, de chapa de aço lá e nas horas vagas, quando fechava a, o expediente, acabava o expediente, eu ficava lá soldando e fazendo minhas pesquisas lá. Isso é em 2008. Então, desde 2008, eu, eu mexo com solda, faço esculturas de aço. né? E aí faço até hoje. E essa, essa exposição que eu apresentei em novembro de 2020, tinham lá cinco peças de aço também. Então, é, é um ambiente que eu estou familiarizado assim e você tá familiarizado também com o trabalho na rua né o seu trabalho que tá em exposição enfim nas paredes que você pinta e você nunca pensou também em colocar uma escultura sua cara em algum lugar Eu acho que seria Não. incrível assim é... qual foi o porque acho que tem um processo também de tipo, a gente acabou de passar por uma coisa meio ridícula do touro da da, da bolsa de valores aí, né? ah, mas é, tem permissões, né? tem alguns processos pelos quais você tem que passar se você quiser deixar algum lugar assim. Mas você já foi ver algo, algo do tipo para realizar esse sonho? Então eu tive, eu fiz uma, eu fiz uma obra que até participou. Na verdade eu fiz uma exposição. Eu estava como artista e curador de uma exposição em 2012 no MUBI, Museu Brasileiro da Escultura, que eu fiz a, foi a é, Tendências do Street Art, que eram, eu chamei artistas do Street Art para apresentar a sua versão de escultura. Né? E estava nele, estava o Enivo, estava participando, o Jerry Batista estava participando, o Vermelho estava participando, o Ever, artista Ever, estava participando, o Ale Jordão, o L83, é, tinha vários artistas do street art que participaram, foi muito legal isso aí, foi em 2012 e então, assim, já foi uma experiência muito bacana e nesse, nesse, nessa exposição eu estava é, porque primeiro eu comecei a soldar latas, latas de spray, que eu tinha tanta lata de spray né armazenada em casa, que eu falei, vou, vou soldar isso aqui porque é aço e está né, tipo material de rejeito e aí eu comecei a fazer algumas peças de, de, de, de, de algumas esculturas usando spray a lata de spray só que a lata de spray ela é muito fina e ela é extremamente inflamável é né, muito perigoso eu cheguei a fazer algumas esculturas foram vendidas até por sinal e nessa nessa exposição do boob eu fiz uma escada era uma escada que ficava parada assim ela tinha acho que 4 ou 5 metros de altura e ela ficava bem fixa assim e aí a minha ideia era fazer essa escultura é, instalar essa escultura numa numa praça aqui da, da região aqui na Vila Mariana onde eu moro e só que aí depois eu fui colocando várias coisas ali na, na balança vi pô, a, a peça, é de, a peça é de lata de metal tipo não vai durar não vai durar nem 24 horas, porque o pessoal já vai vir querer tirar o, a, a lata para jogar no colocar no ferro velho, ou vender no ferro velho. Então, então tem essas, essas questões aí que me limitaram um pouco desse lance de, tipo, eu vou instalar uma, uma, uma peça no lugar, vai vir alguém lá, serra a peça e leva embora e derrete, vende para ferro velho. Aí eu fiquei um pouco é um pouco mais cauteloso assim e fala vamos vamos com calma e a gente vai vai chegar nesse, nesse lugar aí né porque teve um outro artista um que tempo. fez isso oi não questão de tempo né achar a hora certa de fazer isso teve o Jay né o Jay um artista Sim. Jay que é já é da da velha escola aí mestrão e ele foi acho que foi um dos primeiros caras que eu vi que colocou uma peça na, na, na na rua, de um jeito ilegal, muito fera, mestrão, só que a peça dele não é soldada, a peça dele é, é recortada numa plotter. Então é uma peça, uma chapa né grossa, e aí essa chapa toda recortada, ele pegou e fincou ali, instalou, colocou uns, uns parafusos grandes ali, meu, pro cara tirar aquilo dali, ele ia precisar de pelo menos umas duas horas para tirar, então... Acho que é uma solução legal assim. O Jay ele deu uma solução super, é, sabe, é, bacana assim, porque a peça ficou resistente. Não iam ter conseguir quebrar ela para tirar. Não iam conseguir arrancar ela só se tivesse equipamento para isso. Sim. Então tem todas essas, é, tem todas essas, esses detalhes aí que na verdade é os que fazem acontecer de fato, né? Eu sempre achei que as minhas peças são muito frágeis para ficar na rua, mas eu sempre penso assim, pô, aqui ia ficar animal, uma estrutura de aço aqui e tal. Só que ainda eu não, não cheguei nessa, nessa resolução em termos de, é, de material, de durabilidade, de, de é, resistência, de, né, de cuidado ali. Então, mas é uma coisa que eu, que eu pretendo, sim, com certeza. Mas é tudo... Gostaria demais, tempo. cara. Não, se a gente for pensar bem, né, tipo, a, o, o touro lá de Wall Street, quando eles colocaram, foi de forma ilegal também. O, é. cara, colocou, é, o cara colocou o touro lá e, tipo, de super de forma ilegal e ficou tá lá até hoje, 30 e poucos anos. Sim. Sim, é, sim, sim, sim. E aí colocaram a menina, a menina tiraram, né, da frente do coisa. Mas o touro ficou lá. <risos> mas, enfim, é, tem o... É, eu, eu trabalhei um tempo com o Eduardo Surur, você mencionou sim, sim. ele aí, sim. e ele é meu amigo, meu amigo, assim, meu camarada, e a gente fez alguns trabalhos juntos, assim, e a, o processo do, do, do, do, do Surur é muito desse também, na verdade ele vai lá, coloca, se deu alguma coisa, aí ele apresenta um, um papelzinho lá, toma aí. Ah, tá. Não, mas isso aí não vale de nada. Não, mas como assim? Não vale? Claro que vale. Ah, não, então tá bom. Obrigado. Então ah, tá bom. Aí se não vale, então tá, não vale de nada. Vamos retirar isso daí. Aí retira a obra. Então tem todos, esses, tem todos esses detalhes, mas se eu não fizer, você não vai saber o que dá para fazer. Né? É, é a arte de burlar a burocracia, cara. Isso é, uma... é, porque tem muito a ver com o grafite ali também, né? Tem muito a é, ver com o grafite, é. isso. Essa é. coisa de... Se apropriar mesmo do, do, do lugar ali, né, do, do seu material também, né, se apropriar e falar: não, vamos instalar lá, vai ficar lindo, vai ficar legal. Estou fazendo alguma coisa a sociedade, né, vai, gerar, vai gerar contemplação para as pessoas, né, vai gerar turismo, enfim, gera uma série de coisas. Tiago, deixa eu te perguntar: está é, tá indo para um pouquinho menos da metade final aqui já da, do nosso papo. Eu queria te perguntar justamente da sétima, cara. Eu queria que você falasse um pouco é, das origens da sétima e como foi, Ver, quem, quem se juntou ali para criar e como que é ter uma galeria. Cara, eu posso estar exagerando aqui, mas talvez o, o ponto turístico de grafite mais famoso da América Latina, que é, que é o Beco do Batman, né? Vocês estão super bem localizados, então eu queria até que você falasse um pouco como que é ter uma galeria aí nessa localização e como que foi criar essa galeria Legal é... foi muito interessante esse, esse processo aí porque na verdade a gente estava buscando eu e, e a gente tinha um coletivo né? em 2008 eu abri um coletivo de, de arte, de pintura com o Enivo, com o Gerry, com a Marina Zumi que hoje ela mora em Berlim é... E, e tinha outros agregados ali, ali na casa também é, essa casa é, de nome coletivo 132 foi um grande laboratório ali de pesquisa de arte de música de, de, de é, exposição de, de poesias de tudo a gente estava num a gente tava numa concentração ali né? eu assim meio pós-faculdade, assim, querendo é, me debruçar mesmo na arte. E aí eu montei essa casa, chamei essa turma, só fera, e a gente trocava muito a experiência, muita ideia, muito, muito tudo. Né? E nessas, nessas buscas também acabou surgindo um, um encontro com o Tinho, o Walter Nomura, grande artista, grande pintor, que é, também grafite, né, da velha escola aí, da velha escola do grafite, ele tinha, abriu uma, ele abriu a casa dele para conversar, bater um papo com artistas do, do grafite, pichadores, grafiteiros, para é, explicar também é, um pouco sobre a história da arte, né? fazer com que esses esses maloqueiros tivessem um pouco mais de, de conhecimento assim até para falar do, do próprio trabalho né e aí né, nessa nessas andanças assim da, da dos encontros ali do tinho é, a gente conheceu o cristiano cana e o alexandre o e o alexandre o alexandre Nocaua, né que eles são dois irmãos que produzem gravuras eles, eles produziram gravuras para choque cultural né então são peças importantíssimas aí para a história do, do grafite paulistano né a primeira peça que o cana produziu foi do espeto então é um grande artista aí tipo renomado então é, foi todo um processo assim né então o Cana o, o tinha acabado de sair da choque cultural e estava buscando um, um lugar para ele apresentar as gravuras dele, né, as peças dele. E a gente estava é, saindo do, do, do, da casa do coletivo 132 e a gente estava querendo um lugar para apresentar nossas obras e, e é, aplicar tudo aquilo que a gente tinha. É, é, feito ali na, na, no coletivo ali como laboratório, como pesquisa aplicado um jeito mais profissional no outro lugar a gente poder apresentar nossos trabalhos de um jeito mais profissional atrair mais, mais clientes e tal então a gente acabou se conhecendo, entrou num, num, num numa mesma linha de raciocínio e falou fechou, oh, então vamos, vamos montar um espaço e aí a gente vê o que, que dá Tá bom, fechou, mas aonde vai ser esse espaço? Aí, a, acho que foi a Marina Azumi, que na época ela morava na Vila Madalena, e a gente sempre foi para Vila Madalena pintar lá na no Beco do Batman, no Beco do Aprendiz, a gente que eu falo é eu, Enivo e o Jerry, né? então eles já sempre iam, e aí depois quando eu conheci eles em 2005, eles começaram a me levar também para Vila Madalena, e para pintar os becos né então a gente já habita o beco do Batman aí eu pelo menos desde 2008 vamos dizer assim acho que pelo menos desde 2008 habito, habito o beco do Batman então como era um lugar que a gente gostava de estar né gostava de pintar e tal e tinha uma uma vibe assim porque é um lugar meio boêmio tal onde tem vários artistas também a gente falou, meu, vamos montar a galeria aqui, fechou. Aí a gente montou a galeria na, na saída do Beco do bairro. né? Então, era uma forma também de a gente estar mais presente ali no beco né? e, e construir todo um, todo um cenário ali, né? Fortalecer todo um cenário, né? Isso aí foi se desenvolvendo é, e a gente ficou... A gente, tem, ficou nove, a gente tem nove anos, dia sétima hoje, né? A gente... É, a gente não sabia o que ia ser, se ia ser uma, um ateliê, se ia ser um lugar só de mostra ou se ia virar uma galeria. A gente não sabia o que ia ser. Então, a gente simplesmente abriu, fez, né, começou a se movimentar. E aí a própria necessidade mesmo do tempo ali, as coisas foram se lapidando até virar uma galeria. Né? Então, aí a gente, o ano que vem a gente está fazendo uma década de, de galeria sétima do, no, na Vila Madalena no Beco do Batman hoje a gente tá com um novo endereço né que é até legal mencionar que era uma antigamente era, era a casa da, da Choque Cultural a galeria que deu ah, um start ali, segundo... aí vocês estão olhando onde que era choque isso agora a gente está na, na casa onde era choque cultural na João Moura ou na da Vila Madalena? Não, ali na Vila mesmo, na Medeiros de Albuquerque, certo, certo. É. E aí a gente deu uma super reforma na casa e, e se instalou, né? É uma casa é que já falava de arte. Uhum. É, pois é, o, o Beco é muito referência, né, cara? Acho que vocês estarem ali, acho que ser uma galeria de arte urbana, né? Acho que também é, é muito importante, assim... É, essa localização e, e ter uma galeria de arte urbana, né? como a Choque, como vocês, como o Alma da Rua também, enfim, acho que tem várias aí que, que meio que levantam a, a, a bandeira. Você tem noção de quantas, quantos artistas já, vocês já, já expuseram ali na sétima? Você tem essa lista aí? Eu, eu, eu acho que a gente está numa casa de 80 exposições. Agora, é quantos artistas a gente já expôs a, a gente é. Sim, é, sim sim, tem sim. Pô, mas demais, mas é demais interessante é. assim não pode falar não pode falar interessante porque assim é, por, por a gente estar tá na Vila Madalena a gente está um pouco fora do circuito das galerias né e, e ao mesmo tempo a gente acaba entrando no circuito turístico né? então muitos dos nossos clientes são turistas que eles estão passeando por ali e se né, vão indo lá ver o, ver o Beco do Batman e se deparam com, a, com uma galeria com quadros e gravuras e pinturas e desenhos, e esculturas e, e tudo e aí, tipo, às vezes as pessoas não estão esperando ver aquilo e acabam vendo aquilo então a gente, na verdade, fomos construindo ao longo desses 10 anos, fomos construindo porque há 10 anos atrás o Beco do Batman era super mal visto, não perigoso. era visitado perigoso as pessoas eram assaltadas, roubavam carros e a gente foi continuando continuando, continuando aí o, um, o Gilberto de Menstein que era, um, que era um, um grande mestre ali da área também, da, da região é, é uma pessoa muito importante né? infelizmente faleceu mas deixou um legado muito importante ali e agitou muito a cena turística ali do, do, do beco do Batman é, levando como você mesmo mencionou talvez agora seja um dos lugares mais turísticos assim mais visitados de São Paulo talvez o, o, o, o lugar de grafite mais visitado do Brasil eu tenho certeza eu é, acho do, assim. do, do Brasil com certeza é não, não sei se é da é. América Latina tem, tem lugares que eu não conheço, é. mas. Brasil. Porque é uma, é, é, uma, é uma cultura assim, sabe, tipo, digo, é uma cultura do, desse turismo. Esse turismo aí acabou virando uma é, fomenta a região toda ali. né Sim. Então a gente acaba indo para um para um lugar tanto dos colecionadores que gostam de, de, de obra né, nova, recente, né, as obras do, do, do grafite que estão na rua ao mesmo tempo estão na rua, estão nas telas, então, ao mesmo tempo que é, é colecionadores que, que se identificam com, com, com isso, é, ao mesmo tempo tem o turista que, se, que se chega lá e se depara, né, além de ver um monte de grafite incrível, se depara com algo que ele pode adquirir, levar para casa e ter a contemplação dele, do jeito dele, na casa dele, né? Ah, eu, eu acho que é, é, tem, tem muito disso de, de pessoas que vêm à galeria, né? Esse trabalho, digamos assim, que tem um carimbo oficial, é, até para os seus professores da, da Belas Artes, né? Talvez é, quando você coloca dentro de uma galeria, né, parece que a, a arte ela ganha um outro status. E ter uma galeria ali é meio. Acho que uma coisa ajuda a outra. Assim, acho que o, o fato de ter uma galeria ajuda o. A, é, o trabalho de quem está na rua, e o trabalho de quem está na rua ali meio que vira um... é, é quase um chamariz para o pro, pro, pro espaço de vocês, né um meio sim. que alimenta retroalimenta. Né? Sim, sim, sim. É verdade. Uma coisa ajuda a outra. né? Uhum. E tem planos aí para comemorações de 10 anos? Tem, a gente deve fazer uma super festa, porque agora também a gente está de casa nova, né é, uhum. então com certeza aí a gente vai fazer uma uma festa uma celebração aí muito importante porque a gente já vê várias galerias aí que não, não conseguem sobreviver né porque é, é muito difícil também né você é, administrar e manter uma galeria né se você não tiver um capital ali né um sócio investidor que vai dar sempre o suporte é, é muito complicado é muito difícil é muito uh, é, custoso né o custo é muito alto você precisa de funcionários então é, é bem é bem trabalhoso né? então a gente resistir aí dez anos é uma, uma benção né a gente fala que é a sétima igreja ela tá de pé porque a gente acredita muito confia muito na na, na arte no que a gente faz né, tudo que a gente conquistou eu falando por mim de por mim mas falando por todos também que que compõe aí a nossa nossa galeria né, de muita coisa que a gente conquistou veio da veio da arte né, a, a sétima já fez exposições fora do país já participou de de feiras de arte né, na, na Alemanha enfim a gente teve algumas experiências que eu não tive em nenhuma outra área eu atuei na minha vida, e então é, a gente precisa valorizar muito, assim, e principalmente as galerias que estão começando agora, para nós é uma, é uma vibração quando a gente vê que abriu uma galeria nova do nosso segmento, né? Porque é muito difícil mesmo, então a gente tem que fortalecer a própria alma da rua, né? Que fez cinco anos agora, né? Que são. Eles começaram o. o o dono, o sócio ele começou a colecionar obras com a gente, na sétima, né? Ele começou a comprar consigo. obras na sétima, e aí ele começou a adquirir um acervo tão grande que ele falou, meu, agora vou abrir uma galeria, porque ele não tinha mais onde colocar as obras, e ele alugou um espaço para colocar as obras, armazenou lá, e de repente ele abriu e falou, bom, agora está aberto, agora é uma galeria. Porque ele tinha tanto material e ele se encantou mesmo por esse universo do, do, do street art e é incrível, pra gente a gente gosta, a gente quer quanto mais é, galerias desse segmento mais importante dar apoio, dar assistência porque já é difícil manter uma galeria normal, né? E uma hum. galeria do um segmentada assim do street art é mais difícil ainda, né? Porque os valores são menores também então você exige que você tenha um, um volume de vendas alto para você poder abater os custos né uhum. mas graças a Deus assim a sétima ela se desde o terceiro mês de, de vida ela se alto ela se alto paga ela se alto sustenta e a gente só vai dando umas lapidadas aqui e ali né é, algumas reformas né mas no fim o que o que entra mesmo de capital a gente rebate para ela para ela para a gente melhorar ela cada vez mais né ter mais suporte ter mais estrutura poder fazer exposições mais bacanas mais interessantes mas a gente ainda está se organizando com várias, várias ideias de vários projetos que a gente quer fazer ainda então é, é preciso é necessário fazer uma celebração de grande estilo aí de 10 anos da série com certeza espero o convite e antes de acabar aqui cara o... enfim estamos já chegamos praticamente no final mas eu te falei lá no começo eu vou fazer essa pergunta agora para você cara que é a pergunta que eu faço para todo mundo assim que é a gente vem é isso estamos há, há uma década aí também trabalhando com arte urbana né com mapeando grafite, cultura, murais, arquitetura, né? Então indo desde as, do, do de trabalhos que os seus professores da belas artes curtiriam até trabalhos que mais mais marginais aos olhos deles, né? E tem feito isso durante muito tempo e a gente percebe como a arte tem um poder transformador na cidade, na, da paisagem, né? É, isso é meio nítido, mas também como ela transforma a vida das pessoas, né? Algumas pessoas, quando elas têm contato com, com arte, eu estou falando de arte de rua, mas se a gente for parar para pensar na quarentena, né, na pandemia, se não fosse a arte, a pessoa tinha enlouquecido, sem um filme da Netflix, sem alguma coisa para ocupar a cabeça. né Então, acho que a arte tem muito esse poder assim de dar um respiro na vida das pessoas, que é um pouco da, do começo da nossa conversa, e tem, um, e tem um poder transformador, né como a arte toca a vida das pessoas. E como você é um produtor de arte, né, há mais de uma década já produzindo arte, você deve ter algumas histórias já de pessoas que foram tocadas pelo seu trabalho. Eu queria que você contasse alguma história assim, de como um trabalho seu mexeu com alguém. É... Enfim, que você contasse essa história para assim, ó, de, de, de algum trabalho seu que tocou a vida de alguém, que a pessoa foi te falar ou te falaram depois, de como foi transformador na vida da pessoa é um trabalho seu cara muito isso é interessante mesmo acontece muito eu vou tentar ser meio breve porque é, na verdade a história é muito grande mas eu vou tentar ser mais é, rápido aí é, eu uma época eu produzi uma umas peças que tinham além da geometria tinham as mãos né então eu pintava só as mãos estas né como, como é, falando da, da questão da ferramenta, assim, né? as mãos é, como, como ferramenta mística, né? de, de poder de transformação também. E, e aí chegou uma, uma, uma amiga que eu tinha conhecido há pouco tempo, assim, e ela, ela se identificou com uma dessas obras e comprou, né? e eram as mãos, assim e tinha uma pirâmide atrás das, das mãos tal e ela se identificou muito assim comprou a gente bateu uma pá e aí desculpa aí ela e tudo bem aí o tempo passou aí eu falei olha produ... aí tava tendo uma exposição na na, na galeria eu falei olha eu produzi uma peça nova eu queria que você viesse aqui para você me falar o que você achou dela e tal ela falou, ah, vou sim, ótimo, tal. que bom, que, que honra, né? Ela foi lá e estava tendo uma exposição, estava tão muito barulho e tal, e eu tinha feito justamente uma pirâmide, eu tinha feito uma pirâmide de aço e tinha pendurado ela na parede. Então, a, a, a, a peça ela saía da parede, assim, né? dava uma dimensão. E aí, eu te cumprimentou assim, e falou ah, essa aqui é a obra ela olhou assim não falou nada né aí depois foi para lá eu falei, e aí você gostou da obra ela falou não nossa eu falei, cara que demais né que sinceridade né você não gostou da obra mas tem um porquê ela falou não sei ela não me não me é, não me identifica, não sei ela tem alguma coisa que me incomoda é, conclusão ela é, ela é mestre em pêndulo. né? Ela usa aqueles pêndulos, sabe? Que a pessoa fica tipo fazendo o pêndulo, aí vai fazendo perguntas, aí o pêndulo vai girando para um lado ou o ou outro, né? Perguntas de, de sim ou não, assim, né? Perguntas é, com ou uma resposta, ou uma. Né? Ou duas, duas, duas respostas, né? ou sim ou não. E aí ela foi perguntando assim. Né? Pegou, o pe... pegou a escultura, pegou o pêndulo, aí falou, essa, essa obra tem uma carga negativa, aí o, o pêndulo foi direcionando e, fala... e falou que não, não, e, é... e era a impressão que ela tinha, ela tinha... estava ela tendo uma impressão negativa sobre a peça, eu falei, tudo bem, vamos lá, eu estava gostando pra caramba da experiência, né? nunca tinha passado por isso, né? É, nunca tinha convivido assim, com essa, essa experiência do, do, do pêndulo. Aí ela, ela falou: então vamos ver é, como transformar essa, como transformar esse, é, esse polo, porque ela estava tendo um polo negativo da, da peça, e ela queria saber como que ela transformaria para um polo positivo. No final, a gente foi lá, foi fazendo perguntas, perguntas e perguntas para o pêndulo. E aí o pêndulo foi indicando, é, isso acho que demorou uma hora, assim, mais ou menos, talvez até mais. E aí o pêndulo indicou que é, se tivesse uma peça retangular é, dentro, do, dentro da, da escultura de aço, uma, uma peça, um trapézio né, retangular, que acho é, que tinha 5 centímetros de, de largura a gente pegou a medida exata assim, foi pegando a medida exata de tudo, tanto do, do, do trapézio quanto a, a espessura, né, a cor que ia ser, e, e aí tinha uma outra peça que era um círculo, o círculo iria ficar em cima da ponta da pirâmide, o teto, e aí era muito específico, ainda ainda isso, o círculo tinha um, um outro círculo pequenininho de 3 milímetros dentro do né um, um outro círculo dourado dentro do círculo maior aí eu falei caramba ela falou se você fizer essas peças eu compro essa escultura caramba tá bom que desafio eu achei muito louco eu falei vamos lá quero ver o que vai dar isso aí eu fiz as peças pintei de dourado uh, o trapézio e conectei eles com um imã então ele ficou dentro da peça conectado com um imã né então dentro da pirâmide Tava o trapézio lá e em cima ficava no teto a outra circular, né? Aí. Aí beleza, ela foi. Aí um dia ela foi pegar essa tela. E aí, por incrível que pareça, assim eu tava atrás do balcão, eu tava atrás do balcão, tava eu, o balcão, aí tava ela e aqui tinha uma parede. Nessa parede tinha uma dessas obras que tinham as mãos. Foi muito interessante, assim, porque é uma das únicas obras que sobrou dessas, e e aí ela... Quer falar alguma coisa? Não, não, não. não ter e aí, por sinal, eu, eu por sinal, eu estou com essa obra aí. Posso pegar ela? Pra gente Pode, claro. Espera aí, espera aí. Vamos dar uma olhada na, na obra criada aí depois do, da experiência com os pêndulos, a obra que a gente estava falando, né, do, só retomando aqui, de como a, a obra de arte transforma a vida das pessoas. Daí o Tchê deu esse exemplo aí de uma, uma pessoa que trabalhava com energias e foi fazendo as medidas com, o pen, com os pêndulos ali para criar né, essa, essa nova obra que ele vai mostrar agora para gente só foi lá pegar vamos esperar um pouquinho chegou ah legal essa essa é a peça aí que que aconteceu é, ela pegou esse esse círculo ela pegou esse círculo colocou assim e tava eu o balcão ela e aí essa essa tela aqui então ela pegou o círculo, colocou assim para cima, no que ela colocou para cima, ela encaixou certinho assim. Eu falei, Pô, peraí, aqui, aqui tá o triângulo, aqui tá o trapézio, que é o coração da peça, e aqui tá a peça que vai acima, no pico da pirâmide. E aí quando a gente pegou, eu falei, peraí, peraí, aí eu peguei a peça é, redonda, e aí coloquei aqui era a mesma medida, exatamente a mesma medida. Exatamente. Era a mesma medida. Aqui. Esse círculo aqui, cara, era exatamente a mesma medida. E aí eu falei, porra, que coisa louca, cara. Uma sincronicidade de coisas assim, sabe? Sim, sim. E e aí no final é, foi muito, muito interessante porque ela é uma pessoa muito espiritualizada assim e falou eu é, foi tão importante para mim isso que eu levei essa questão para os meus guias espirituais é, ela, ela foi para o encontro que ela tem da, da religião para entender por que aquela, aquela aquela peça estava produzindo uma sensação negativa nela os guias dela é, instruíram ela a fazer uma regressão para saber o que tinha acontecido. E ela descobriu que ela tinha sido morta numa lança. Hum. Na verdade, depois, ela descobriu que ela tinha se atacado numa lança para se matar por causa do por causa do marido dela na época, então ela se matou numa lança e aí na, na próxima vida dela, ela veio até paraplégica então eu falei, caralho <risos> que ligação que... Uma, cara. que conexão assim, cara, para mim foi uma super realização porque quê? É porque ela, ela, ela materializou o medo que ela uhum, tinha né? na uhum. peça então ela tem a peça que dava medo para ela mas ela entendeu né as questões e, é, e acaba sendo a cura para ela foi a cura exatamente que demais para a cura Foda, Tchau. Pô, incrível, belíssima história, belíssimo trabalho seu. Antes de acabar, cara, só vou agradecer você novamente. E como você gosta de pedras, eu, vou, eu tenho um presente pra você, que quando eu te encontrar, eu vou é, te dar eu tenho, uma, eu tenho umas pedras aqui, ó. Olha, pra cara. Essas pedras aqui vêm do deserto do Saara. Nossa, As, cara. Umas pedras malucas, cara. Eu tenho várias aqui em casa. Mal, cara. Do é, deserto. Sub, do deserto, no meio do deserto, lá, tipo. Um monte de pedra, assim, ah, porque, porque, porque, porque, raro aqui, né? Mas lá tem bastante. É. Assim. Mas ela, ela tem um formato Nossa. muito bonito, tem um peso legal, tem uma textura é. muito bacana, acho que você vai curtir. Eu Pô, também muito uma... pedras, então eu vou te, te levar essa daí de presente quando a gente se encontrar. Pô, tá que show, mano! mano valeu demais! É, valeu. Quiser dar um fazer um encerramento aí, fica à vontade, a palavra é sua, cara. É uma honra aí bater um papo com você. E, e meu está fazendo um trabalho espetacular assim de, de, de trazer também essas questões aí de levantar várias questões trazer vários artistas também para falar sobre é, tanto de, de um cenário quanto o outro né mas tudo tudo é, em volta da arte aí seja da arquitetura seja da escultura seja da arte contemporânea seja do grafite né seja das galerias, é, meu, um trabalho muito bacana, que tem que ter muita força de vontade também, atitude, e as pessoas precisam ter acesso a isso, né? É, todos, todos os brasileiros tem que ter acesso a esse conteúdo que você está produzindo aí. Porque é muito importante para o pro, pro, pro, pro ensino, né, meu? Se as, se as, crianças, as crianças já crescerem sabendo... É, lidar mais com a arte, convivendo mais com a arte, a gente vai ter adultos muito mais inteligentes, né? muito mais preparados, né? Então agradeço aí de coração essa esse nosso papo e que gere muitos frutos bacanas aí, que gere mais muitas entrevistas e que a gente possa celebrar junto aí Foi um grande prazer. Que, que gere que gere projetos, é isso daí. Exato. Exatamente. Maninho, valeu demais. Nos falamos, nos falamos então. Valeu demais, Maninho. Um abraço. Vale. E esse foi o Tchê na nossa conversa aqui semanal de artes. Valeu.